O Albert Silva está junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje, conforme nós falamos, é, tem a autorização das obras da construção da nova sede do DETRAN aqui em Três Lagoas. E o Albert tem as informações para a gente. Ah, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Eu estou aqui com o prefeito de Três Lagoas, o Ângelo Guerreiro, daqui a pouquinho o, o Rodel Trindade está chegando aqui na sede da prefeitura, aqui, entre as Lagoas, né? Mas a gente vai bater um papo aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro, chegando em boa hora, né, a construção dessa sede, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, Albert, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores. Realmente, essa obra é esperada já há alguns anos, podemos dizer, né? E nós havíamos anunciado ainda no governo Reinaldo Zambuja. E naquele momento que nós fizemos uma parceria de estarmos aí viabilizando uma área. E assim foi feito. Né? E agora essa obra vai dar início para poder atender todas as demandas e com melhor conforto também é, a todos os proprietários de veículo principalmente a parte das autoescolas, onde vão ter o seu local próprio para poder aí fazer os seus exames, Álvaro. Prefeito, e já começou, já, né? Já iniciou essas obras, já, né? Sim, já iniciou, ela é na saída é, para a cidade de Brasilândia, ali na rodovia 158, no antigo alojamento que era ali das fábricas anteriormente. Ana, o prefeito está na escuta aqui, se quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. Prefeito, eu gostaria de saber se vai ser utilizado toda aquela área ali onde era o alojamento né, da antiga é, Suzano é, ou só um pedaço daquela área ali para a construção desse complexo do Detran? Não, Ana, não é toda a área não, é só uma parte dela da, da frontal da rodovia. Né? Eu não me lembro no momento qual que é a metragem quadrada ali, quantos mil metros é mas sobra muito espaço, a parte frontal ainda, para outras, é, porventura, outro desenvolvimento, outros empreendimentos que possa vir aí atender a comunidade. Um projeto, inclusive, para instalação de empresas, de prestadoras de serviços ali, mantém essa ideia de vocês, prefeito? Sim, mantém, mas, na verdade, fizemos agora uma equalizão, é, até por conta de nós termos aí já dois distritos, então tá de, na verdade três com a Vila Piloto, né? É, nós temos aí feito um estudo, uma elaboração que nós temos muita área, Ana, e é, aqui no distrito industrial, aonde tem ali a, as maiores indústrias. Então, nós estamos fazendo esse estudo para podermos encaixarmos eh, os prestadores de serviço todo naquela região ali da área industrial, que seria um investimento único, tendo em vista que nós temos que fazermos melhorias ali no Distrito Industrial. Então, provavelmente, nós estaremos mudando apenas o local. O projeto continua de pé. E o que, que vai ser feito com esta área onde vocês estão agora, que está funcionando a sede da prefeitura, onde era o DETRAN? Vai haver uma permuta? Vocês pretendem ficar com essa área para o município, prefeito? Aonde nós estamos, na verdade, já foi feita uma concessão para o município, tá, Ana? Falou o antigo prédio onde nós estamos instalados hoje, não é isso? Exatamente. Essa concessão, mas vocês pretendem ficar com essa área futuramente em troca dessa que foi doada o DETRAN? Sim, ela já nos pertence já. A concessão aí há 25, 30 anos só vai renovando, né? Ela é útil para o município. Quando nós desocuparmos essa área aqui, ela foi restaurada, reformada exclusivamente para o departamento de trânsito nosso. Certo. E a construção da sede própria da prefeitura, prefeito, mantém ainda esse projeto? Como que está? Sim, com certeza, mantém e precisa, se faz necessário. Né? Agora, provavelmente, nesse resto de meses que me resta aí, posso apenas deixar a planta, né? Que não vai ser possível concluir a obra, né? E o prédio atual ali da em frente à Praça Ramestep, como que está essa obra? Depois vocês mudam para ali? Segundo semestre, provavelmente já esteja liberado. Prefeito, aproveitando a oportunidade, o senhor esteve viajando essa semana e conhecendo algumas escolas. Fala um pouquinho para a gente dessa visita que o senhor fez. É, na verdade, Ana, tem, tem várias novidades em outras cidades de grandes portes e nós temos que ir conhecer, né? principalmente na parte de construção. É, hoje que a demanda ela vem crescendo aí na parte educacional dos CIs, e tem essa, é, esse novo empreendimento, essa, essa nova planta, é de construções que são rápidas, aí de 90 a 120 dias. Aí fomos conhecermos e estudarmos para vermos a viabilidade do nosso município para podermos atendermos com mais agilidade às necessidades da população, viu, Ana? Então é, conhecemos lá, levamos o secretário, nos acompanhou de infraestrutura, a arquiteta, a secretária de educação também nos nos acompanhou. Então, são projetos inovadores que é muito interessante para o nosso município. Maravilha, prefeito. Quero agradecer viu, pela tua presença. A gente sabe que o senhor tem uma agenda lotada e hoje, tem reuniões, enfim. Obrigada pela participação. Uma ótima sexta-feira para o senhor, tá bom? Eu que agradeço igualmente a você e a toda a equipe. Tá certo, tá aí, Ô, Albert. Obrigado e já, já, então... De a gente conversou com o prefeito de Transagoas, Angelo Guerreiro, e a gente aguarda aqui o diretor-presidente do Detran. E daqui a pouco a gente vai estar batendo um papo com ele, Ana Cristina.